Pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal, no YouTube, eh, tratando destas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito de algumas hipóteses de incidência do ISS que constam da nossa lista de serviços. Vocês sabem, eu faço questão de repetir, que a nossa lista de serviços foi instituída em 2003. Portanto, portanto, é, há 17 anos atrás. É, a lista de serviços, ela sempre é motivo de muita controvérsia, muitos conflitos envolvendo contribuintes e o fisco municipal. O caso que nós vamos abordar neste vídeo de hoje é, diz respeito a um recurso extraordinário. Vejam, notem, que neste caso agora, nós não estamos mais falando de uma ADIM, de uma ação direta de inconstitucionalidade, de inconstitucionalidade, que é proposta direto no Supremo. Ela não tramita pelas outras esferas do Poder Judiciário. Eu protocolo direto no Supremo, ADIM. Aqui não. Aqui, o recurso extraordinário significa dizer que ele começou lá na primeira instância, o juiz deu uma sentença, depois passou para o Tribunal de Justiça, que proferiu uma decisão chamada de acórdão, passou também pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, até que, por tratar de questão constitucional, o processo chegou no Supremo Tribunal Federal. Então ele percorreu aí, pessoal, um longo caminho. Um longo caminho. Para vocês terem uma ideia, esse recurso extraordinário aqui, ele foi, é, ou melhor, esta ação judicial que culminou com o recurso extraordinário, ela foi proposta no ano de 2003, saiu a lei complementar 116 e o autor já propôs a ação, justamente porque se sentiu numa situação de insegurança jurídica. Vamos ver o porquê. Tudo gira em torno do sub 4.07. Olha que interessante. O legislador incluiu na lista, como hipótese de incidência do ISS, a seguinte expressão. Serviços farmacêuticos. Ora, é evidente que isso seria, e como foi e como é, motivo de conflito envolvendo o fisco estadual e o fisco municipal. Ora, serviços farmacêuticos significa o quê? Significa que eu vou tributar os serviços prestados pelo profissional é, farmacêutico ou vou tributar as operações das farmácias, entre elas a farmácia de manipulação. Então tudo isso faz parte do mérito deste processo, desta ação judicial. Pessoal, ela foi proposta então na origem, no município de Porto Alegre. Uma farmácia de manipulação de Porto Alegre ela propôs esta ação para que o juiz declarasse é, para quem que ela pagava, ou seja, qual era o detentor da competência tributária ativa. E ela diz assim, ela pede a procedência da ação, é, de sorte a retirar do campo de incidência do ICMS... Os valores decorrentes de vendas de produtos mediante fórmula fornecida pelo encomendante. Então vejam o que ela colocou. O cidadão vai até a farmácia de manipulação e encomenda um medicamento. Ele, é, é, é certo que ele vai estar, tá, ele tem na, na posse dele um receituário. Então está prescrito um medicamento, ele se dirige a uma farmácia de manipulação e ele então encomenda aquele medicamento que está prescrito pelo profissional habilitado. Por exemplo, o médico. Certo? Esta é a operação. E aí a autora pede o seguinte, que se afaste do campo de incidência do ICMS esta operação e que confirme a incidência do ISS. Ora... Pessoal, ela só propôs essa ação porque justamente estava sendo é, coagida, estava sendo cobrada pelo Fisco Estadual do Rio Grande do Sul. Então vejam que esse era o cenário no qual foi proposta a ação. Depois de longos 14 anos, o processo finalmente chegou ao Supremo e agora, recentemente, por meio do plenário virtual, chegou-se a uma conclusão final que é o objeto desse nosso estudo aqui. Recurso extraordinário 60, 55, 52. Ministro relator, ministro Dias Toffoli. E eu já adianto o resultado. Ele foi acompanhado por sete ministros, portanto, a decisão por maioria de oito votos. A dele, mais sete. Tivemos um voto divergente do ministro Marco Aurélio, que ficou sozinho. E tivemos também um voto divergente do ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. Então, pessoal, este foi o resultado. Oito, maioria, pela decisão que nós vamos comentar agora. Tivemos, então, dois votos divergentes, um do Marco Aurélio e o outro do ministro Fachin, acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. Contando um pouquinho da história desse processo, é preciso dizer que na origem, na origem, lá na primeira instância, o meritíssimo juiz olhou para o processo e falou assim, não, aqui ponderando aqui tudo que foi colocado no, nos autos, eu decido pela incidência do ICMS em tudo. Opa, peraí. aí. Apesar de estar na lista... Apesar de estar na lista como serviços é, farmacêuticos, o juiz decidiu que tudo é ICMS. É isso aí. É, ele teria, nesse caso, que declarar inconstitucional a expressão e falar, olha, não poderia estar tá aí, está errado. E serviço farmacêutico é tudo ICM. Se você for lá com, com, uma, com uma receita, encomendar o um medicamento, ICMS. É isso que ele decidiu. A prefeitura... É, recorreu, evidentemente, tentando defender aí o seu entendimento. O processo foi parar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e os desembargadores no TJ do Rio Grande do Sul mantiveram a sentença. Confirmaram o entendimento do juiz de primeira instância pessoal. Também para os desembargadores, ICMS na operação. Independentemente de ter sido encomendado ou não. esquece esse SS. Mais uma vez, insurgindo-se contra essa segunda decisão, houve recurso ao STJ, os recursos são simultâneos. Recurso especial ao STJ e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Entretanto, primeiro, o processo vai ao STJ. O STJ, pessoal... Ele reformou as decisões. É, o STJ, ele decidiu, há um acórdão nesse sentido, é, ele decidiu que a é, inequívoca prestação de serviços quando ocorre o preparo e o fornecimento de medicamento encomendado. Então vejam, na visão dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, se você vai à farmácia, é, portando uma receita, encomenda um medicamento, a farmácia prepara, elabora, mistura, né? enfim, é, utiliza todo o seu conhecimento e te entrega um medicamento, nesta hipótese, os ministros do STJ decidiram que é ISS. Reformaram a sentença e determinaram que serviços farmacêuticos previstos na lista... É, só haverá incidência do ISS se eles forem prestados sob encomenda ao consumidor final. Perceberam? Perceberam? Muito bem. Houve um novo recurso e esse processo chegou ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli colocou o seguinte, que não haveria reparos a fazer no acórdão do STJ. Portanto... Bateu o martelo. Mas colocou o seguinte: que precisou, que era preciso fazer algumas adequações do acordo às diretrizes fixadas já é, pela jurisprudência da Corte, da, da Corte Suprema. E aí então, ele nos dá a seguinte conclusão, ele traz a seguinte conclusão em torno do subitem 4.07, serviços farmacêuticos. Como o Supremo interpretou este subitem? Assim, incide ISS nas operações realizadas pelas farmácias de manipulação, envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para a posterior entrega aos fregueses, em caráter pessoal e para consumo. Por sua vez, incidiu ICMS sobre medicamentos de prateleira ofertados ao público consumidor em geral. Olha que interessante. Então, mais uma vez, o Supremo aplicou ao caso, ao subitem, aquela já conhecida interpretação que leva em conta a destinação. E neste caso, aqui, além da destinação, o fato de que foi feito uma encomenda. Isso é muito importante, pessoal. Então, se você chegar numa farmácia e adquirir um medicamento que está lá na prateleira, pronto, preparado, disponível para qualquer um do povo chegar e comprar, ICMS. Estamos diante da circulação de uma mercadoria. Todavia. Se você chegar na farmácia de manipulação, portando uma, um receituário, e você encomendar um medicamento, nesta hipótese não há que se falar em CMS. A operação é exclusiva do campo de incidência do ISS. Para concluir, ele fez uma proposta eh, da tese do tema 379. Na visão do ministro, relator, a tese deveria ficar assim. Incide ISS sobre operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. A meu ver, essa questão da expressão venda de medicamentos está inadequada quando você fala de SS. Ficaria mais adequado é, é utilizar uma outra expressão. Operações né, de, envolvendo o fornecimento de mercadorias preparados, mas é, a venda leva àquela ideia de mercadoria. E aqui não é o caso. Nós estamos aqui diante de uma prestação de serviços. Mas essa é a proposta do ministro. E incide ICMS sobre operações de venda de medicamentos, por elas ofertados aos consumidores em prateleira. Então, pessoal, e, e de forma conclusiva, o que é preciso é, é, é fixarmos? O que é, o que é importante fixarmos deste julgado... É, com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Se o consumidor vai até a farmácia de manipulação e encomenda um medicamento, nós estamos diante, então, de uma prestação de serviços. Essa é a minha crítica à palavra venda. Estamos diante de uma prestação de serviços previstas na, na lista, subitem 4.07, serviços farmacêuticos. Portanto, a farmácia deveria e deve emitir uma nota fiscal de serviços e oferecer o valor à tributação do ISS. Ponto. No entanto, se o, o, a pessoa, né, o freguês, como colocou aqui o ministro, se ele chegar na farmácia de manipulação e ele se interessar por algum medicamento que está lá pronto na prateleira, é, que já está preparado com antecedências sem que ele tenha feito encomenda... Nesta hipótese, nós estamos diante da circulação de uma mercadoria cuja incidência é exclusiva do ICMS. ok? Que bom que depois aí, então, de longos 16 anos, finalmente o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o tema e, e, e nos apresenta aí uma, segura, uma solução jurídica que traz segurança jurídica para as partes. É muito importante, então, observarmos, para distinguir um do outro, a questão da eh, encomenda. Se for encomendado, serviço. Se for adquirido eh, de prateleira, que estava pronto, sem encomenda prévia, venda de mercadoria e CMS. Pessoal, se este vídeo foi útil para você, compartilha com seus amigos, não esquece de fazer a sua inscrição, dá um like... É, é, é, aperta o sininho aí para que você seja avisado de um novo vídeo, de uma nova informação. Eu também disponibilizo informação é, cotidiana, informação rápida, por meio das minhas redes sociais. Então eu convido vocês, será um prazer tê-los nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, ok? É... Um grande abraço a todos, muito obrigado por sua audiência e até uma próxima oportunidade. Até lá!